Sabe aquela gordurinha nas costas que tanto te incomoda? Vou trazer pelo menos a solução a curto prazo para você fazer em casa. Mas isso tem que ter a liberação do seu médico. Eu sou o professor Emílio Júnior, passo a passo para você aprender como se faz. Pode ser com uma garrafa PET, mas eu aqui irei utilizar o meu peso. Então eu vou segurar assim o meu peso. Presta atenção como é que é feito perna esquerda, ela vai à frente, perna esquerda à frente, perna direita na diagonal. Eu vou posicionar o peso assim, a mão direita segurando o peso, minha perna esquerda Projeto meu peitoral à frente Contrai meu abdômen Com a mão esquerda eu apoio Em cima, acima Do joelho ou em cima Do meu joelho, eu prefiro Colocar ali na coxa, acima do joelho Projetei o peito Puxo o peso O mais próximo possível Do meu peitoral, aqui em cima E faço a extensão Total do braço Sentir a musculatura das costas sendo trabalhada Puxei, Puxei, estico Puxei, estico Puxei, estico Puxei, estico A mesma coisa para o lado oposto Vou virar Que é para você ter a visibilidade total das costas Fez a extensão Contraí o abdômen Puxou, estica. Olha as costas aqui, o latíssimo do doce sendo trabalhado. Puxou, estica. Puxou, estica. Puxou, estica. Mais um, puxou, estica. Esse exercício, ele é ótimo para você que está querendo tirar aquelas gordurinhas, aquelas dobrinhas aqui das costas, de maneira rápida e fácil. Mas tem que ter dieta. Para isso, o nosso nutricionista montou um cardápio nutricional para ganho de massa magra emagrecimento. Entre em contato com o número do WhatsApp. Aqui são dicas para você ter resultado. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.